E aí, guitarrista, beleza? Olha, parte 2 do nosso review aí. Se você não assistiu a primeira parte, assiste a primeira, que você vai entender essa segunda aqui perfeitamente, do início ao fim. Beleza? Lembrando, é um review, mas tem alguns macetes aí que eu descobri, ok? A medida que eu fui utilizando a pedaleira. Então assiste o vídeo todo, você vai ver que tá bem bacana aí, ok? quiser aprender alguma coisa a respeito da pedaleira, pode comentar aí embaixo também que a gente vai tá fazendo. Ok? Aproveita que eu tô montando a série ainda, a gente conseguir ir encaixando os conteúdos aí que vocês pediram. Beleza? Se não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com os amigos, ativa o sininho para não perder as notificações. E, se você não faz parte do nosso curso, dá uma olhadinha, curso Evolução Guitarra Gospel do Zero Improviso, ok? Metodologia top, conteúdo todo pensado para você que é um guitarrista que quer aprender a tocar na igreja. Então, tem tudo lá. Dá uma olhada, tem muito conteúdo, você não vai se arrepender de estar lá dentro com a gente, não. A família Evolução te espera lá. E roda a vinheta! Bom, então como adicionar efeitos aqui, como iniciar um patch, iniciar a sua configuração, né? Basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente tá num patch vazio aqui, ok? E a gente vai entrar nele, então o primeiro ponto pra gente poder entrar nele, a gente tem que entrar aqui nesse botão, ó A gente tem que apertar aqui, Memory Stone Apertou, você já tá dentro agora Só que aqui tá vazio, você vai perceber que não tem nada, né? Então a gente vai ter que começar a acrescentar isso aqui, ok? Detalhe importantíssimo Se você entende das categorias dos efeitos, facilita muito para você não precisar ficar fazendo isso aqui, ó Apertando botão por botão até encontrar o efeito que você quer. Se você apertar aqui um e apertar o outro, né? Se você vai segurar aqui e apertar o outro, Você vai pulando por categorias. Deixa eu tentar posicionar aqui de um jeito, de um jeito melhor. Então você vai pulando por categorias, ó. Modulation, Cabinet, Amp, Drive. E aí você vai, ok? Ponto importante. Poxa, Wesley, passa aí. Como é que eu faço para voltar? Agora você vai apertar do outro lado e voltar, ok? Então, por exemplo... Estou aqui agora zerado, vou procurar agora o delay. Estou passando, reverb, delay, pulei, opa, quero voltar. Então aperto da direita e volto, Estou no delay, ok? Aqui você já consegue começar a inserir seus efeitos. Dessa forma, bem simples, com um atalho aí, né? Então, outro detalhe importante, tá? A gente tem que se preocupar bastante com a cadeia de sinal aqui. Então para você poder movimentar os efeitos que você for inserindo, você vai fazer o seguinte, está dentro do modo manual aqui, ok? Vai vir em menu, apertou o menu, você vem aqui em chain, ok? Aqui é a sua cadeia de sinal. Então, por exemplo, eu vou adicionar um novo efeito aqui, vou colocar um efeito qualquer, ok? Um reverb. Então, agora a gente vai pegar, a gente precisa colocar aqui o nosso delay depois do reverb, né? Você vai movimentar aqui pelo botão Multifunções, se você não viu o vídeo anterior, aconselho que assista aí, ok? Então a gente vai movimentar aqui ó e selecionar o efeito. Encontrei o efeito que eu quero, agora esse botão aqui você consegue apertar. Você vai apertar ele para dentro. A mãozinha fechou, selecionou o efeito. Agora você vai movimentar. Passou, é, eu quero colocar no final da cadeia, Wesley. Então vai lá pro final da cadeia e tá feito. Soltou, saiu, ok. Você já movimentou os seus efeitos aí. Quero pegar agora esse outro aí que tá no começo, que é um reverb. Vou lá no mesmo lugar, movimento agora, passo para lá, tá feito. Bom, então um detalhe importante aí. É bem provável que você encontre essa situação aqui. Ó. Vou limpar aqui alguns slots. Deixar vazio. Ok. Ah, enchi aqui de efeito já. Já coloquei efeito em todos. Deixa eu ver aqui. Não temos mais nada para o lado direito nem para o lado esquerdo. Ok? Então estamos com tudo cheio. Só que a gente ainda tem mais capacidade. Como é que eu vou fazer Wesley? Como é que eu vou adicionar? Você vem em menu. Quero colocar mais um efeito. Você vai vir aqui em adicionar. ADD E você vai selecionar a posição onde você quer inserir o seu efeito Ok? Vai movimentando Ah, eu quero colocar aqui agora uma simulação de amplificador Posso colocar aqui Beleza Então aqui agora eu venho aqui No, no amplificador, né? Pelas, pelas categorias, para facilitar Amplificador Aqui está o meu amplificador Agora eu quero adicionar mais um mas... Então eu vou adicionar aqui Agora eu vou colocar aqui o, o gabinete desse, desse amplificador Então tá aqui Tá aqui, já encontrei, beleza, tá feito. Agora um ponto importante, tá? Na hora que você for montar pets, se você for ligar a pedaleira diretamente na mesa de som ou na placa de som, é importante que você habilite aqui o microfone no gabinete, ó. Senão ele vai ficar com aquele som abelhudo, ok? Isso aqui é só um detalhe a mais. Agora inseriu um efeito aqui e agora eu queria tirar ele sem precisar ficar resetando, trazendo pro zero. Você vem aqui no menu, delete, seleciona o efeito que você quer, pressiona e confirma. E aí você vai fazendo aqui tranquilamente, tá? Se quiser deletar tudo, vai deletando. Tá deletado, ok? Vai acontecer de terem situações em que o, o maiszinho aqui, o adicionar, ele já deixa de existir, ok? Quando é que isso vai acontecer? Quando você estiver com o seu, os seus nove efeitos preenchidos, vai estar tá tudo lotado. Então você não vai ter mais esse botãozinho de mais, ok? para isso... Você vai ter que deletar alguma coisa para poder inserir, ok? Tem um ponto aí que atrapalha bastante, é que ele dá excesso de, de processamento. Deixa eu ver se eu consigo simular aqui para você o excesso de processamento. Pronto, você vai observar tá, que essa mensagem aqui, ela vai acontecer algumas vezes. O que, que é isso exatamente, né? Não é problema na pedaleira nem nada. É porque cada efeito, ele utiliza uma quantidade do processamento da pedaleira. Então, imagina que você tem um efeito que utiliza 50, digamos que esse aqui usa 50... Esse aqui usa 25 e esse aqui está usando 30, ok? Aqui está o mesmo efeito, mas só a suposição. 50, 25 e 30. Está sobrando 5, então ele excedeu a capacidade da sua pedaleira. Você vai precisar ou substituir um efeito por um que utilize menos processamento. E para você saber isso, somente se você estiver olhando aí no, no seu computador, tá? no, pelo computador, pelo próprio programa da Zoom, você consegue ver o processamento que cada efeito vai estar tá utilizando da pedaleira. Você consegue calcular ali e tentar conciliar tá? o, o limite que você tem. Lembrando, que eu coloquei uma, uma suposição aqui bem, bem aleatória, tá? Mas para você ver, é, de certa forma é um ponto não, não tão legal né? na, na Zoom G5N, esse excesso do processamento, porque eu quase não coloquei efeitos. Coloquei aqui somente um MS800, que é um amplificador, não coloquei nem a caixa dele. Coloquei o reverb aqui também, ok? E um outro reverb. Só uma observação, tá? Na, nessa simulação que eu fiz aí do excesso de processamento da pedaleira, eu utilizei efeitos que eu sei que são mais pesados, ok? Não quer dizer que você vai colocar três efeitos e vai encher a, a capacidade. A PED que eu utilizo nove efeitos tranquilamente e não dá excesso, tá? Mas pode acontecer, dependendo dos efeitos que você quiser montar, vai dar excesso sim, ok? Mas essa é uma observação importante para não acharem que eu tô, ah, o Wesley tá falando mal da pedaleira. Não! Tô esclarecendo o que pode acontecer tá Para que você não compre o produto aí depois Vai comprar a pedaleira e vai dizer Poxa, eu podia ter avisado, ok? Então estou avisando aí para você ficar consciente de tudo aí Beleza? Então volta para o vídeo Agora a gente consegue sim Utilizar com menos com menos processamento Criar uns timbres bem legais aqui Ok? Isso é só um detalhe Eu não vi isso em reviews quando eu fui comprar Foi até uma coisa que me chateou bastante Quando eu peguei a pedaleira Porque a gente via a fantasia, né? A gente cria a fantasia da coisa quando vê não é 100% do que a gente queria, então eu vou esclarecer tudo para vocês aí, deixar tudo bem transparente, ok? Então, finalizado aqui, posso deletar tudo que está aqui dentro, ok? Basicamente, aqui as funções básicas são essas, tá? A gente vai criar um, um petzinho básico aí já para o próximo vídeo, ok? Mas nesse aqui agora não, nesse aqui é somente isso, tá? Você viu aqui mais ou menos a, a utilização, ok? Você consegue mexer nos knobs aqui, isso aí a gente vai ver na hora que for montar o pet, beleza? Então é isso, espero que tenha te ajudado aí e vamos que vamos aí que a gente ainda tem bastante vídeo aí de review dessa pedaleira. Um grande abraço então e até o próximo vídeo.